sub-20 em pista coerta, mais uma competição que volta a realizar-se após um ano de interregno provocado pela pandemia. Esta competição sub onde também é permitida a participação de atletas sub-18, que naturalmente obtenham ao mínimo de participação, ocorreu a 12 e 13 de fevereiro no Altice Fórum Braga, com a Organização da Federação Portuguesa de Atletismo e apoios da Câmara Municipal de Braga e a Associação de Atletismo de Braga. Na primeira prova do dia, nota logo a partida para a ausência do grande favorito Cicino Ambris, do Benfica, recordista nacional sub-18 em salto em cumprimento. Xavier Alteiro, do Jardim da Serra, que pelo meio do concurso ainda teve tempo de ser o melhor nos eliminatórios de 60 metros, fez um concurso muito regular, terminando com o um último ensaio a 6,90 metros, melhorando a marca que trazia até então e assegurando o terceiro lugar. Ainda assim, insuficiente para chegar à medalha de prata conquistada por Pedro Pires, o atleta do Grecas, também apurado para a final dos 60 metros, trazia 6'92 como melhor, marca que igualou no seu último e derradeiro ensaio. Eduardo Oliveira, da Juventude Vidigalense, o único atleta do dia a superar os 7 metros, conseguiu 7'08 no segundo ensaio, 7'29 recorde pessoal no quinto e 7'18 no último ensaio para coroar um título indiscutível para o atleta da formação de Leiria. No lançamento do peso masculino, Tiago Nunes da DREP deixou toda a concorrência em sentido ao iniciar o seu concurso com um grande ensaio inicial a 14 metros e 42 cm, batendo o seu recorde pessoal e assumindo a liderança, que não mais viria a largar. Frederico Pina do Benfica, campeão nacional Sub-18 em 2021 e principal favorito, esteve sempre longe do seu melhor com lançamentos apenas a rondar os 13 metros, chegando no seu melhor ensaio do dia aos 13,63 que lhe valeram a medalha de bronze. E que não foram suficientes para chegar ao segundo lugar de David Pereira, que, está nessa posição desde o primeiro ensaio, ainda teve forças para realizar um excelente recorde pessoal no sexto ensaio, com os bons 14,41. Com quatro marcas acima dos 14,30, o grande vencedor Tiago Nunes, especialista também do lançamento do disco, registrou a melhor marca de 14,89 no seu quarto ensaio. Grande ausência no salto em altura feminino da super-atleta Thais ao a liberador, atleta com a melhor marca entre as escritas e campeã nacional sub-18 nesta disciplina, que nestes campeonatos optou pelos 100 metros planos e com barreiras, e pelo salto em comprimento. Na sua ausência uma das favoritas era Gabriela Gorenco do Benfica, no entanto mostrou dificuldades desde cedo. Passou a fasquia colocada a 1,53m à terceira tentativa, assim como faria na fasquia a 1,57m, que mesmo assim lhe valeu o bronze num concurso bem abaixo do seu potencial. Helena Furque, do Angrense da Terceira, também ultrapassar os mesmos 1,57, mas com menos ensaios nulos, ficou com a medalha de prata. A grande vencedora e multifacetada Marta Araújo, do Olímpico Vianense, prosseguiu no concurso, transpondo as fresquias de 1,60 e 1,66. Miria ainda a tentar a ambiciosa altura de 1,70, que lhe valeria um novo recorde pessoal, mas sem sucesso. No salto com barra masculino, quatro atletas com marcas acima dos 4,30 tinham à partida pretensões mais vincadas na luta pelas medalhas. No entanto, Guilherme Almeida da Juventude Bidelense viria a ficar cedo na competição, marcando apenas com o melhor 3,97. Rodrigo Alcobia do Benfica, campeão nacional sub 18 da prova, passaria facilmente a fasquia colocada a 4 metros e 4, prescindindo várias das fasquias seguintes, até entrar entrada de novo em concurso a 4,28, altura que não conseguiria passar, ficando-se pela medalha de bronze. A altura é esta conseguida por Afonso Almeida do Sporting, que passaria aos 4,28 à terceira tentativa. O grande campeão Diogo Martins de Jardim da Serra garantiu o título de campeão nacional, ao transpor a prime... à primeira tentativa a fasquia colocada a 4,43 metros e viria a tentar ainda, mas sem sucesso, a fasquia de 4'55". Nos 5 mil marcha masculinos, Tiago Ramos do Clube Atletismo de Tunes e Pedro Dias do Oriental Peixão assumiu-se a partida como dois dos mais fortes candidatos ao título nacional, não esquecendo Guilherme Rodrigues do Sporting que os havia derrotado na semana anterior no campeonato nacional de 10 km de marcha em estrada. Pedro Dias, atleta do Peixão Internacional Júnior no Europeu de Tallinn do ano passado, Impôs o ritmo desde o primeiro metro, deixando apenas na frente da corrida um grupo com os três favoritos. Tiago Ramos foi o primeiro do grupo a descolar, continuando Pedro Dias a impor ritmo até faltar cerca de um km para o fim quando de forma decisiva deixou também para trás Guilherme Rodrigues. No final, o atleta do Peixão concluiria às 25 voltas à pista em 21 06 Guilherme Rodrigues, do Sporting Clube Portugal, chegaria na segunda posição com 21 51, 25. e Tiago Ramos, do Tunes ficaria com a medalha de bronze ao terminar a prova em 22:08.55. Na prova de marcha feminina, aos mil metros, grande favoritismo para a atleta individual Inês Mendes, que trazia o melhor recorde pessoal entre as presentes e que sabia sagrado campeã nacional subindo os 10 km de marcha na semana anterior. A atleta, que é a quarta subindo sempre na prova e que já conta com uma boa experiência internacional, com as participações no Europeu e Mundial de Júnior de 2021, destacou-se naturalmente desde o tiro de partida, seguindo no seu ritmo até final. Terminou com um tempo de 14 minutos, 12 segundos e 11 centésimos para assegurar campeã nacional sub-20. Na segunda posição, com 14, 36, 85, ficou a campeã nacional sub-18. Semana passada, Carolina Dias, do Núcleo de Sporting Clube Portugal de Almada. A medalha de bronze ficou para Karina Ferreira do Clark, formação de Castelo de Paiva, com 14, 56, 81. Quatro grandes prestações nas quatro eliminatórias de metros femininos, com quatro vencedoras destacadas em cada uma delas, a fazer antever uma grande disputa na final. Nádia Cruz do Benfica, Rita Barbosa da Escola do Movimento, Teixe Brangé, do e Joana Dias também do Benfica, dominaram as suas corridas, vencendo em 7'82, 7'80, 7'83 e 7'91, respectivamente. Elas, que naturalmente competiam na grande final pelas pistas centrais, eram assim as grandes favoritas. Grande partida de Rita Barbosa, campeã nacional sub-8 na distância, que se colocou desde logo na frente da corrida e não mais permitiu ser alcançada. Terminou com 7'69, mais um recorde pessoal para a atleta, impondo sobre as atletas mais velhas e subindo mais uma posição no top 10 sub-18 sempre na distância. Nadia Cruz, do Benfica, arrecadou a medalha de prata com 7'73, relegando para a medalha de bronze a campeã sub-18 do salto em altura e 60 barreiras, Thais Brangé com 7'76. Pedro Pires do Brecas com 710, Leon Schell com 712, Xavier Alteiro do Jardim da Serra com 706 e João Maria Santos da Fundação Salesianos com 709 foram os vencedores das eliminatórias dos 60 metros masculinos. Paulo Poreira do Maia, a correr em 710, mostrava-se também capaz de estar na luta pelas medalhas. Grande final em perspectiva, com nenhum claro candidato à partida. Partida esta muito equilibrada, como previsto, ninguém se destacava de forma vincada, quando já bem perto dos Radeiros Metros, surgiu Paulo Pereira do Mai Atlético Clube, encrescendo para levar o título de campeão nacional. Terminaria com o um bom tempo final de 703, apenas um centésimo do seu recorde pessoal. Leon Shell, atleta dupla nacionalidade que vive e compete em Inglaterra, ficou na segunda posição com 707, com o recurso às milésimas de segundo para ser o terceiro lugar. A medalha de bronze cairia para o campeão nacional sub-18 da semana passada, João Maria Santos, da Fundação Salesianos, com 7'11". Muitas campeãs e medalhadas noutras disciplinas vinham agora competir na prova de salto em comprimento feminino, desde logo Rita Barbosa, campeã dos 60 metros, e Marta Araújo, campeã do salto em altura, numa prova que viria a tornar-se muito interessante e com várias mexidas nos lugares de pódio. Rita Barbosa da Escola de Movimento Medalha de Bronze nesta prova em sub-18 teve bastantes dificuldades nos primeiros ensaios, no entanto, uns bons 5,52 no quinto ensaio e uns 5,56 no último permitiram à atleta conquistar mais uma medalha de bronze. Lourdes Oliveira foi quem ficou com a medalha de prata. A atleta do Eirense, que seguiu todo o concurso na segunda posição, conseguiu subir à liderança no quinto ensaio com a sua melhor marca de 5,68%. No entanto, logo na resposta, com o melhor salto da tarde, 5'76, Marta Araújo, do Olímpico Ianense, voltaria a assumir a liderança, conquistando o terceiro ouro nos campeonatos, depois dos conquistados no pentatlo e salto em altura. Duas séries de 1.500 metros femininos, a primeira com 8 atletas à partida foi liderada quase na sua totalidade pela atleta do Sporting Marta Castro, que viria mesmo a vencer com a marca de 4'54'66". Tempo que muito provavelmente não chegaria para surpreender os atletas da segunda série, como se viria a verificar desde cedo, quando a grande favorita, Rita Figueiredo, impôs um ritmo muito interessante desde o início. A Também atleta do Sporting, uma das quatro atletas dos campeonatos com possibilidade de revalidar o seu título sub-20 de pista coberta, colocou em dificuldades todas as suas adversárias, levando apenas consigo Beatriz Pereira de Maia, até cerca de 400 metros de fim, a altura em que conseguiu distanciar-se de forma decisiva. Rita Figueiredo conseguiria manter o excelente ritmo que tinha imposto desde de início, revalidando o seu título de campeão nacional sub-20 com a muito boa marca de 4'29'41". Beatriz Pereira viria a pagar bastante caro o esforço que fez para seguir a líder da corrida, vendo-se ultrapassada por Beatriz Fernandes do núcleo de Oeiras, que conseguiria a medalha de prata. A excelente prestação da atleta leonina foi também coroada com um novo recorde dos campeonatos, este que pertencia à consagradíssima Jéssica Augusto desde 1999. Série única nos 1500 metros masculinos, com vários atletas a partida com possibilidade de lutar pelo título, o que pode ter justificado uma primeira volta muito lenta, sem ninguém querer assumir a liderança. Até que João Pedro Santos passou para a frente mudando drasticamente de ritmo, procuraram seguir de perto o atleta do Olívio de, de Bairro, Alexandre Lucas, do Sobral de Seira e Rodrigo Lima, do Sporting. A 400 metros do fim, Alexandre Lucas, campeão nacional sub-18 na distância, ficou ligeiramente atrasado, ficando de parte na luta pelo título. João Pedro Santos continua a forçar... Mas antes da entrada na última curva, de forma algo ingênua, deixou espaço para Rodrigo Lima atacar por dentro de forma decisiva. O atleta de Sporting viria assim a vencer a prova em 3'59'10, João Pedro Santos ficaria com a prata com 3'59'81 e o juvenil Alexandre Lucas com o bronze em 4'00'55. Os 400 metros femininos foram uma das provas que trouxeram uma das maiores surpresas destes campeonatos, com a vitória a sorrir para a vencedora da primeira de duas séries. A multifacetada atleta do Atlético Clube, Barzinho Rafaela Santos, que havia conquistado três medalhas de bronze nos campeonatos sub-18, com uma primeira volta controlada, fez uns últimos 100 metros muito bons, vencendo a sua série com um novo recorde pessoal de 60-23. Sofia Rosado, da juventude esportiva de Almonsor, a correr na segunda série e grande favorita à partida, passou bastante rápido, aos 200 metros. No entanto, a acabar em bastantes dificuldades, terminando em 60 46, apenas suficiente para a medalha de prata. Um centésimo depois, cortaria a meta Mariana Bidinha da Juventude Bidigalense, para garantir a medalha de bronze. Rafaela Santos estava assim confirmada como nova campeã nacional sub-20 dos 400 metros. Três séries de 400 metros para o lado masculino. Na primeira, saiu o vencedor Ricardo Martins do Oliveira do Bairro com 51-64 na segunda Rodrigo Almeida do Atletas de Fins de Semana foi o mais forte com 51-42 na terceira e última, onde perfilavam os atletas com melhores marcas, os grandes favoritos eram os atletas do Belenenses, José Ferreira e Rodrigo Caetano, e eles que partiam pelas pistas de fora. Grande partida de Rodrigo Caetano pela pista mais exterior, a ganhar algum terreno aos seus adversários, sendo o primeiro atleta a entrar à corda e a passar aos primeiros 200 metros nos promissores 23-7. Manteve-se sempre muito concentrado, conservando a sua vantagem para se sagrar campeão nacional em 49-13, um novo recorde pessoal, mais atrás André Franco, do clube Pedro Pessoa, aguentaria a segunda posição com 50-43, após a grande parte final realizada por Daniel Silva do My Athletic Club, para assegurar a medalha de bronze em 50-56. Ao fim da primeira jornada, no que toca à classificação feminina, liderava o Benfica com 53 pontos, na classificação masculina, liderava o Sporting Clube Portugal com 60 pontos. As formações da Juventude Bidigalense seguiam em segundo lugar. Na segunda jornada dos Campeonatos Sub-20 iniciou-se com a prova 3.000 mil metros femininos tendo em conta as prestações do dia anterior nos 1.500 metros, grandes perspectivas para ver de novo em ação Beatriz Fernandes no Núcleo de Oeiras, ela que havia sido superada apenas por Rita Figueiredo, que nesta jornada competiria nos 800 metros. Beatriz, que se posicionou na liderança da corrida logo após o tiro de partida, para nunca mais lá sair, foi marcando o ritmo, fazendo escolar pouco a pouco todas as suas adversárias. Lara Costa do Bárzea foi quem deu mais réplica, a atleta ainda juvenil que na semana passada havia conseguido a medalha de prata no Sub-18, conseguia agora superar a sub-18, Beatriz Azevedo, que lutava agora pela medalha de bronze. Com uma parte final bem mais forte, Beatriz Fernandes conseguiu uma margem folgada para vencer a prova em 9'52'68. Lara Costa ficaria então, tal como na semana passada, com a medalha de prata com a marca de 9'56'49 e numa boa disputa com Ana Marinho, Beatriz Azevedo Oliveira do Bairro ficaria com a medalha de bronze com um importante recorde pessoal abaixo dos 10 minutos. Um concurso de triplo salto bastante imprevisível no que tocava à vencedora final, viu várias trocas de liderança entre as atletas Inês Vicente do Joma e as atletas da juventude biglense Margarida Santos e Ana Reis. Esta última acabaria por ficar na terceira posição com o seu melhor salto a 11 metros e 43. Margarida Santos viu fugir a liderança do concurso no fim da quinta ronda de ensaios, sendo que num último e derradeiro esforço, deixou mesmo no ar a possibilidade de ter voltado ao primeiro posto. Ficaria uns escassos 2 centímetros desse título, com a marca de 11,78. Inês Vicente, da Juventude Operária de Montabrão, foi então a grande vencedora, com um ensaio a 11,80 metros. Nos 3 mil metros masculinos, André Barbosa, campeão sub-18 da distância, apresentava-se à partida novamente como favorito, mas desta vez com adversários bem mais experientes que prometiam animar a corrida. No entanto, o atleta do Leixões Sport Clube, sem receios, assumiu desde cedo a corrida, mostrando os seus intentos. Ruben Pires do Barzia seguiu de perto, dividindo mesmo as despesas da corrida em alguns momentos. O campeão dos 1.500 metros do dia anterior, Rodrigo Lima, manteve-se sempre por perto também, Assim como Tiago Silva, no entanto, o André Barbosa, muito à vontade, parecia estar apenas a decidir quando arrancar para a vitória. E foi o que fez, foi aumentando o ritmo para vencer, vencer confortavelmente em 8:32.21. Rodrigo Lima do Sporting levaria a melhor no sprint final sobre Tiago Silva, ficando então com a medalha de prata em 8:36. O atleta do Caranguejeira levaria o bronze para casa. No salto em altura masculino, Gonçalo Cardoso Seia, a única atleta que já havia saltado na casa dos dois metros, era o grande favorito à partida. Num concurso em que os atletas de forma geral estiveram algo abaixo das suas capacidades, aproveitou Tiago Gama de Pombal para arrecadar uma medalha de bronze ao transpor a fasquia de 1,83m à primeira tentativa, ao contrário do Rui Bilasboas, que só a transpôs à terceira, ficando pela quarta posição. Manuel Vieira da Drap, campeão do petátulo destes campeonatos, conquistaria a medalha de bronze ao saltar 1,87, o então favorito Gonçalo Cardoso carimbou -se o seu título nacional ao passar a altura de 1,90m à primeira tentativa. No salto com barra feminino Sara Pereira do Jardim da Serra trazia a melhor marca entre as inscritas, sendo que o pódio começou a desenhar-se nos 3 metros certos. Sofia Marques do Benfica e Joana Barreta Joma ficaram sobre esta fasquia, no entanto a atleta benfiquista ficaria com a medalha de bronze devido ao seu derruba a 2,55, enquanto que Joana fez um concurso totalmente limpo, valendo-lhe a medalha de prata. A atleta do Clube da Madeira e grande favorita Sara Pereira iniciou seu concurso a 310 e passando ainda as fasquias colocadas a 3,30 e 3,45, para estabelecer um novo recorde pessoal e sagrar-se campeã nacional, juntando assim mais um título aos títulos de campeã sub-18 e sub-20 da época passada. Grande prova em perspectiva de 800 metros femininos, antevendo se mais um duelo entre Beatriz Pereira do Maia e Rita Figueiredo do Sporting que havia conquistado o título dos 1500 metros no dia anterior. O desenrolar da prova foi em tudo semelhante a essa prova. Rita Figueiredo impor um bom ritmo e Beatriz Pereira a seguir no seu encalce. No entanto, desta vez a atleta do Maia viria aguentar-se até bem perto da meta, momento em que consegue fazer-se valer da sua grande capacidade de aceleração final para levar a melhor sobre Rita Figueiredo. Beatriz Pereira sagrava-se assim campeã nacional com um novo recorde pessoal e melhor marca do ano com 2,12,31. Rita Figueiredo ficava agora com a prata com 2,12,44, com a medalha bronze ficaria a juvenil Stella Fernandes Girassol, terminando em 2'14'58'. Os 800 metros masculinos foram disputados em duas séries. Na primeira, a vitória sorriu ao Sportingista Lourenço Ferreira, ao completar as quatro voltas à pista em 1'59'25'. Na segunda série, a presença do grande favorito ao título nacional Thomas Marques, que tem um excelente recorde pessoal de 1'48'53'. Thomas, que tem dupla nacionalidade, portuguesa e francesa, competia aqui com as cores do Benfica. No entanto, não representava o clube, uma vez que compete oficialmente em França por um outro. Sem surpresas, liderou a prova de início ao fim, para triunfar em 1 um 16 Grande luta para a decisão dos lugares seguintes, levando desta vez a melhor Alexandre Lucas, atleta do Sobral de Seira e campeão nacional sub-18, que arrecadou assim a medalha de prata em 1.54-25. João Pedro Santos, do Oliveira do Bairro, ficaria agora com a medalha de bronze com 1.54-40. O lançamento de peso feminino iniciava-se com duas favoritas à partida, a campeã nacional sub-18 para a da juventude vidigalense, que esteve bem abaixo da sua valia nesta prova, e Letícia Lopes, do Quarteira, que se mostrou invencível neste concurso. Raquel Gomes, da Juventude Bidigalense, conquistou a medalha de bronze com o um lançamento a 11 metros e 34 Catarina Cardoso, do Angrense da Terceira, ficou com a medalha de prata, com a marca final de 12,03. 03 A incontestável vencedora foi então Letícia Lopes, que lançou por duas vezes o um engenho de 4 kg a 12 metros e 74 centímetros. Muito competitiva a prova de triplo salto masculino, com Marcos Vinícius do Sporting a conquistar o terceiro lugar da prova, com um bom ensaio a 14 metros e 1 cm. No entanto, por ainda não ter nacionalidade portuguesa e ser já maior de 18 anos, não pôde subir ao pódio, ficando a medalha de bronze para o campeão nacional sub-18, Tiago Pereira do Ribeirão, com 13,85. Depois, dois atletas a discutir taco a taco o título nacional, Rafael Jesus de Labra e Elbeu. Almeida do Cabadas, ambos com os seus melhores saltos a 14 metros e 13 centímetros. No entanto, o Elvio com o segundo melhor ensaio a 14.08, sagrou-se mesmo campeão nacional contra os 14.00 do Rafael como segundo melhor ensaio. Nos 60 metros barreiras femininos, super favoritismo mais uma vez para Tais Brangelo, ao liberador, que vencerá a sua eliminatória em 8.88. A segunda eliminatória foi vencida para a atleta da Joma, Maria Pedro, com 9 a 25. A campeã nacional sub-18 tinha assim a possibilidade de elevar ainda mais o seu já recheado palmarés, fê novamente sem problemas, apesar de uma partida não também conseguida, acelerando para a vitória em 8 80, ficando a um centésimo do seu melhor. Apesar da boa partida, Maria Pedro da Joma acabaria com a medalha de bronze em 9'21. A medalha de prata ficou para Margarida Patrício, da Escola de Atletismo do Cartacho, com a boa marca de 8'98. Na vertente masculina da mesma prova, vitórias nas eliminatórias de Diogo Barrigana do Benfica em 8'30 e de Francisco Marques do Belenenses em 8'10. Francisco, o mais recente recordista nacional sub-20, com a magnífica marca de 7'85, era sem dúvida o grande candidato a ouro, Estatuto confirmou com uma vitória folgada, com vários metros de vantagem e tempo final de 8 segundos e 2 centésimos. Diogo Barrigana abordou muito mal a primeira barreira, ficando desde logo fora da corrida, permitiu assim aos atletas juvenis João Maria Santos da Fundação Salesianos e Rafael Santos dos Capães a alcançarem a prata e o bronze com 8'51 e 8'53, respectivamente. As tafetas de 4 x 400 metros fechavam os campeonatos, duas séries para o lado feminino com a vitória da primeira série a sorrir para a equipa do Sporting Clube Portugal em 41089, tempo que não seria suficiente para alcançar os lugares de pódio. Na segunda série, boa disputa entre as formações da Juventude Bidigalense do Oliveira do Bairro e do Benfica, com várias mexidas na liderança da corrida. A vitória e título nacional acabaria por ir para a formação de Leiria, constituída por Carolina Castro, Joana Gameiro, Maria, Mariana Videira e Mariana Vidinha, com o tempo final de 4-0-3-96. A medalha de prata foi para a formação do Oliveira do Bairro, com uma equipa constituída por três atletas juvenis. O bronze ficou então para a equipa do Benfica. Duas séries também para o lado masculino. Na primeira, prestação muito boa, os atletas do Olímpico Bianense, que venceram a série em 3 minutos, 34 segundos e 28 centésimos. Na segunda série, estiveram em grande destaque as três formações de Lisboa, com um grande ascendente para os Bolenenses, que tinham na sua equipa o campeão nacional 400 metros, Rodrigo Caetano. No entanto, a equipa de Belém viria a ser desqualificada. A vitória iria assim para a equipa do Benfica, constituída por João Penacho, André Drozdowski, Rafael Fidalgo e Diogo Barrigana com o tempo final de 3.30-70. Medalha de prata para o Sporting com o tempo final de 3.34-11. A medalha de bronze ficaria assim para os vencedores da primeira série, a equipa do Olímpico, Bianense. Quantas feitas para o lado feminino, a juventude bigalense foi a grande vencedora deste ano, com 141 pontos e meio, conquistando o segundo título de sempre nestes campeonatos. O líder no final da primeira jornada, Sport Lisboa Benfica, acabou na segunda posição com 86 pontos, mais dois do que o terceiro classificado, o clube de futebol de Oliveira do Douro. Do lado masculino, o líder no final da primeira jornada do Sporting Clube Portugal segurou a vantagem, tornando-se no campeão nacional sub-20 pela terceira vez consecutiva com 129 pontos, seguido pelo Sport Lisboa Benfica com 70 pontos, que ultrapassou a Juventude Bidigalense, que terminou na terceira posição com 62 pontos. Ficam assim encerrados mais uns campeonatos nacionais de pista coberta, os últimos a realizarem-se no Altice Fórum Braga, nesta época de inverno de 2022, passando o epicentro competitivo em pista coberta para o Expo Centro de Pombal nos próximos fins de semana. Esperemos que tenham gostado. Até uma próxima!